como prometido no nosso vídeo passado sobre aquelas taxas de importação né no nosso vídeo que a gente falou sobre quase mil reais é, de taxa né é, de produtos fora do país é, eu tinha comentado que ia fazer um review e também uma análise ali por cima é né, uma coisa mais rápida ali né, rápida e prática né para gente ver se realmente esse produto aqui é, ele vale a pena esse como eu comentei no vídeo passado esse aqui é um produto novo é a primeira vez que eu trago aqui né, para me oferecer para os meus clientes e nada mais justo do que eu fazer uma pequena análise aqui um review e deixar aqui para vocês hein, e também para esse vídeo servir né é, como como forma de anúncio ali para mim poder colocar nos marketplace a gente sabe que hoje em dia né, a gente que essa opção de colocar ali também um vídeo né é, no anúncio dos nossos produtos nos marketplaces então, nada mais justo do que a gente fazer aqui uma pequena análise aqui, é, um review né? só por cima aqui para a gente fazer um, tá, oferecer uma qualidade melhor para o nosso cliente. Sempre falo qualidade e preço justo é o que faz a gente crescer 1% a cada dia, gráfico de linha sempre crescer 1% a cada dia, tá, então vamos lá fazer uma pequena análise aqui e finalizar. Então para começar vamos falar aqui um pouco né sobre a embalagem desse produto é, a embalagem que é bem como se fosse embalagem normal né o, o único diferencial que ela tem é o reforço aqui na embalagem que é mais não é aquele plástico mole né não é aquela coisa mole aqui que qualquer amassa qualquer amassadinha que dá ali ela estraga né então se, se vê até com essa. Com essa alça aqui se você se vai a loja física você consegue comprar em grande quantidade e colocar naqueles naqueles expositores né então sobre a embalagem a embalagem aqui é uma embalagem normal né mas não é aquela embalagem ruim não é aquela embalagem ali que deixa a desejar, né? que o cliente já pega na embalagem ali e já desiste de comprar o produto aqui você tem uma embalagem de mediana ali mas mesmo assim oferece só de cara né só ali no, no, no seu cliente ver ele já sente um pouco de qualidade é, eu estou tô aqui, tô aqui com dois modelos né, estou aqui com um tipo, um tipo C um modelo tipo C deixa eu focar aqui e um modelo para iPhone aqui, iOS também aqui e aqui na embalagem que a gente tem é tudo em inglês também a gente tem aqui wireless, lava microfone microfone sem fio né? e a marca lavayer aqui também é, você pode fazer como está escrito aqui é, live shows, pode fazer transmissões Pode fazer aqueles shorts vídeos, naqueles né? Aqueles vídeos video, vídeos curtos das redes sociais que é bem que todo mundo faz agora. Esse daqui, você, na opção desse produto, você tem a opção aqui de dois microfones, né? Para você que quer fazer um podcast, alguma entrevista ali, quer entrevistar alguma pessoa, tem a opção também de dois também. Nesse caso aqui é um só, né? É outra opção só. O é, wireless lavar é, microfone. É plug e, pay, plug e play, né? quer dizer, é, simplesmente você vai pegar ele aqui e espetar ali no seu, no seu celular. Eu vou fazer um teste aqui no final né? é, e ele já funciona já. Né? Precisão: ele tem a precisão ali no, no, no, na, na gravação, é uma precisão. Tem um timbre, né? Vamos dizer em inglês aqui, tem um time claro ali, então ele consegue captar a voz é, com muita sensibilidade né? e com muita clareza. E para resumir, é isso daqui, né? Tem umas imagens aqui. É um produto interessante, né? É um fone assim, sem fio, nunca com a própria bateria in inclusa nele, ali no, no próprio celular. É, mas é isso aí. Vamos abrir aqui uma coisa rápida, né? Abrir esse aqui para tipo C, porque eu estou com o celular aqui tipo C. Deixa esse de lado aqui. Então, esse daqui é o nosso fone, o wireless Lavaiar Lavalier é microfone aqui, a caixa aqui, deixa eu, dar, deixa eu dar um zoom aqui, não assim, assim mesmo, não assim mesmo, aqui, deixa eu abaixar essa lâmpada aqui aí. aí, temos esse, o que a gente tem, a gente tem aqui, como eu falei, né? esse daqui é um microfone, e uma base de carregamento, e uma, e uma, um... além de ser uma base de carregamento, ela também é um receptor né que recebe o sinal e joga ali para o celular, é bem simples né e veio totalmente, por isso que eu falo na maioria das vezes produtos de fora do país fornecedores chineses né tem uma qualidade muito acima aqui do que produtos do mercado brasileiro, né a gente vê aqui na qualidade da embalagem, no cuidado né de colocar os produtos né, o produto fica todo como se fosse aqueles micro, mi, microfones profissionais esse também é profissional, mas tem uns que que você compra aqui no, no, no, no mercado brasileiro né simplesmente vem na embalagem no plástico ali e qualquer coisinha estraga né, então olha a qualidade ali da embalagem né, tinha essa capa aqui por fora para proteger, também tinha essa case, tem essa case preta por dentro e também tem uma almofada por dentro para proteger o microfone hein? É, isso que isso que dá um diferencial ali né? na hora de você se oferecer ele é mais qualidade o seu cliente então o que que vem aqui vem aqui essa base né essa base como eu falei a entrada tipo C deixa eu dar para ver entrada tipo C aqui e aqui do lado ele tem a entrada também tipo C para poder carregar né deixa eu aqui ó para poder carregar acho que dá para ver mesmo para poder carregar e é bem simples, para poder ligar ele é bem simples também. É, se fica pressionado aqui só. Eu vou fazer um teste né, e ele já liga. Aqui eu tenho um microfone, como se fosse um próprio microfone de lapela. Aqui eu tenho um microfone e né, ele também tem essa entrada para poder carregar. Você carrega esse e carrega aquela bateria, elas fazem faz aquela com, comunicação sem fio. Aqui a gente tem aqui uma, um botão de liga liga e desliga. Deixa eu dar para focar aqui embaixo. Liga e desliga e é bem, é como se fosse um, microfone, um próprio microfone de lapela, né? Eu vou ter que colocar nessa câmera daqui de cima, só colocar aqui e testar e fazer e fazer o que você quiser, né? Visual, você quer gravar um vídeo assim, uma, uma... quer usar a nossa empresa para fazer uma apresentação, alguma coisa, quer estar tá com alguma apresentação no PowerPoint, quer precisar de um microfone desse, sabe que a maioria das empresas hoje em dia trabalha em home office, ou simplesmente quer gravar um videozinho, assim, tá em um microfone excelente vamos falar de manual, Manual que vem nesse microfone, manual todo em inglês também como a maioria dos produtos chineses. inglês é uma língua mundial né? É... então para você que não sabe inglês, tem que estudar inglês tem... tudo em inglês, tem introdução aqui, tem um diagrama, tem como usar aqui e... e é simples né, só pelas imagens aqui, você já vê que o produto é bem simples é bem fácil de usar, até o próprio produto fala que é plug and play né? você já pluga ali no seu celular, ele já reconhece aqui nessa caixinha provavelmente vai vir um carregador né? tem um carregador ó. olha a caixinha que vem um carregador né como eu falei antes é, quanto mais um produto assim apresentável né quanto mais qualidade ali que você vê nesses produtos é, mais clientes vão comprar né aqui o carregador vira numa caixinha ali separada específica né? o carregador aqui como eu falei entrada tipo C e USB normal entrada tipo C é só colocar ali e carregar coisa simples também então para falar de embalagem né é para você que tá com dúvida aí de comprar se esse produto vem ali em saquinho, vem ali, não, ele vem em uma embalagem legal, uma embalagem mediana Que você consegue, né, é, expor ali na sua loja, você consegue colocar ali é, pro seu cliente ver, né, é, na sua plateleira, alguma coisa, na né, para o seu cliente ver e, e assim seu cliente vai ver a qualidade, ele vai ficar, vai, vai ficar interessado, né então são produtos que que vêm de fora do país e a gente paga mais barato, né, do que produtos do mercado do brasileiro que oferecem uma qualidade bem maior, né? A gente vê aí vários produtos como esse aqui. Eu não sei se não encontrei nesse estilo aqui produtos no, no Brasil, mas se tivesse obviamente a qualidade seria menor e a qualidade da embalagem também não seria lá essas coisas. Seria ali um plástico alguma coisa assim já tá bom já então. e o preço seria, seria lá em cima que é o que acontece aqui no mercado no mercado nacional no mercado brasileiro. Agora para finalizar eu quero fazer um teste, um teste rápido aqui né, é, para gente colocar aqui no, no, no, no, no celular, no smartphone aqui e fazer um teste para a gente poder finalizar. Então vamos lá, a conexão aqui é bem simples né, é, como o próprio no manual aqui na caixa ali também, que vem até né? Tem tá aqui, que é plug, plug play aqui, e é bem simples, só, pro, só em, em, ser, inserir ali né, espetar no, no smartphone ali que já funciona. Eu estou aqui com o smartphone com a entrada tipo C, é, bem simples também, né? Você já coloca ali, entra no seu aplicativo do seu gravador de voz, ele já reconhece. Aqui nesse receptor, ele fica com a luz vermelha aqui, que, que significa que está conectado ao, ao celular do smartphone. E esse, o próprio microfone com essa bateria extra, ele fica com essa luz verde aqui, que significa né, que já está tá conectado ali ao smartphone, né? Que está conectado ali e já pode ser usado. Tem uma luz verde aqui piscando, né? e vamos fazer um teste aqui com essa, fazer um teste ali para ver se realmente vai vale a pena, se realmente ali esse produto compensa. Lembrando que esse produto aqui tem alcance até 20, de 12 a 20 metros de distância né, você pode ficar bem longe né e que ele já funciona, você pode, alguma pessoa grava ali com seu celular você pode até 20 metros de distância ali que ele consegue captar seu áudio ainda. Então só para finalizar, eu já, eu tinha fi, é, feito o primeiro teste errado né, eu consegui fazer o teste certinho aqui, é só é, conectar. Conectar aqui no, no, no deixa eu, não, a gente conecta essa parte aqui no próprio smartphone, né? Tudo certinho aqui. Entrada com entrada. E essa parte aqui você fala, é simples, né? Não dá nem para errar aqui, não tem nem como errar aqui e eu fiz uma gravação aqui rápida, bem rápida né eu quero mostrar aqui para vocês colocar aqui na frente do Blue Yet que ele capta tem uma captação de áudio aqui excelente que ele vai te passar né vai te passar aí para quem assistir esse vídeo ver essa análise review depois aí no anúncio em algum marketplace e vai conseguir ver essa qualidade que ele oferece né deixa eu só dar um play aqui não um play, vamos voltar, não um play Fala pessoal seja muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos fazer um review e uma análise aqui. Microfone wireless Lava é. Yeah. Só so, é um produto novo, primeira vez que a gente traz aqui para oferecer aos nossos clientes, várias lojas de dropships nacional, né? Ui. Não, não só nacional, também internacional, usa esse produto ali, esse produto né, para oferecer para seus clientes, nada mais justo do que trazer aqui e ver, se, e ver a qualidade desse produto se realmente ali né, ele vai passar ali qualidade, quando a gente fala de qualidade e preço justo é o que faz nosso negócio crescer 1% a cada dia, gráfico de linha sempre crescendo 1% a cada dia, então esse foi o teste desse microfone né, é, agora vamos fazer um testezinho rápido aqui né, eu vou pegar esse áudio e colocar aqui no Blue Yet porque ele capta o áudio melhor e eu consigo passar essa qualidade para quem assistir esse vídeo. Vamos lá! Então como vocês po po podem ver, né? podem acompanhar, o áudio, o áudio é bom, né? não é um microfone totalmente profissional, como um microfone, um microfone profissional Blue Yet da vida. É, mas... É para o que ele propõe né? é para você poder fazer ali uns vlogs, alguma coisa assim os vídeos mais curtos né se você tem um, um celular que o capta que é áudio ruim você pode usar aqui esse, esse, esse microfone para poder captar o áudio simplesmente o smartphone quebrou ali se é, seu microfone não funciona também isso aqui vai te quebrar né? vai te quebrar o galho né vai te é, dar vai te dar essa solução para você continuar fazendo o que você faz seja ali é, gravação de vídeo é, fazendo entrevistas né fazendo aqueles vídeos lá que a gente vê ali no TikTok, no próprio lugares desses redes sociais né então esse é um produto aqui que na minha opinião vale a pena sim né é bem versátil né um produto ali que você tem uma boa embalagem né como eu mostrei lá no vídeo no início do vídeo tem uma boa embalagem tem uma boa qualidade também uma boa qualidade de áudio também é bem simples né e é só você espetar ali e já funciona já então são produtos que vale a pena sim, vale a pena sim você investir e trazer ele para poder você oferecer para os seus clientes ou, ou simplesmente para você você que quer oferecer ele na sua loja de dropship ou simplesmente na sua loja física. Então tá aí mais uma opção de produtos. lembrando que tem mais produtos para a gente poder fazer essas análises, né? Eu não sei se vai ser quinzenalmente, mensalmente, né? Mas tem, tem mais produtos. É, se você gostou desse vídeo, inscreve se no canal. Tem muita coisa boa vindo para frente. Nosso treinamento ali e como esse Business Training Center aqui é onde eu ensino né Daniel Rodrigues te ensina ali como você pode criar um e-commerce totalmente do zero ali com as melhores ferramentas que o mercado oferece hoje atualmente no ano de 2022 então fique atento ali que tem muita coisa boa vindo nesse, aqui né para quem é inscrito no canal sempre falo tem preferência para quem é ver aqui comigo aqui né tanto aqui no, no, no, no canal tanto ali no Instagram é né? assim eu posso algumas coisas sobre o e-commerce também tem preferência essas pessoas então é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo e obrigado por assistir, tamo junto e é só o começo.